I just want you my We wish you a Merry Christmas. Bom dia! Eu hoje. ou oh, boa tarde! Eu hoje vou gravar para vocês alguns vídeos relacionados com o Natal. Vocês pediram -me. ideias para fotos para o Natal. São um dos vossos vídeos preferidos, por isso tenho mesmo que fazer. Agora vou fazer um café para ter forças para gravar para vocês e hoje o dia vai ser só filmar, filmar, filmar e amanhã vou estar com o Nuno, não estou com ele há imenso tempo porque ele tem tido trabalhos na faculdade e amanhã é o último teste dele, por isso vou estar com ele de tarde e é isso, vamos então beber café e já falo com vocês outra vez! Outra coisa que eu me desafiei, ou que me quero desafiar neste mês de dezembro é desenhar um desenho por dia de vocês e colocar na minha conta de Instagram, na minha segunda conta de Instagram. Eu recebi menos pedidos, eu recebi 300 e muitos. E, óbvio que eu não vou conseguir fazer de toda a gente, embora quisesse muito, vocês sabem. Vou fazer 31 desenhos. Para além dos sorteios, eu queria vos oferecer uma coisa mais pessoal, uma coisa feita por mim. E estou a adorar que vocês estejam a adorar. E eu prometo de tentar fazer isto no outro mês uh, para conseguir oferecer mais desenhos a mais pessoas. Outra coisa que eu estou a tentar fazer, e este eu sinto que vai ser muito complicado, é tentar publicar uma vez por dia no meu blog, e sinto que isso vai ser muito difícil, porque demoro imenso tempo a editar um post, por isso eu sinto que vai ser muito difícil, mas eu vou tentar. O post ontem foi sobre os meus desejos de Natal, e eu falei-vos sobre o adaptador que eu mostrei no Instagram, e vocês adoraram. É basicamente um adaptador que vocês colocam no vosso telemóvel, e podem colocar o vosso cartão SD, e o vosso cartão mini-ST das câmaras fotográficas, ou seja, vocês tiram uma foto e não têm um computador à beira, mas querem mesmo colocar essa foto no Instagram. E agora já conseguem com esse adaptador, é só ligar o telemóvel, colocar o cartão-ST e está pronto a editar e a publicar. E quando eu descobri que isto existia, eu comprei logo. Foi uma prenda de mim para mim e nesse, nessa lista de desejos é só prendas relacionados com fotografia, vocês já sabem por isso, se vocês quiserem ver o que é que eu comprei o que é que eu pedi e o que é que estou quase quase a comprar uh, cliquem ali em cima para ver esse post O post de hoje é sobre como ter um, uma pele saudável sem borbulhas e o que fazer quando elas aparecerem e saber porque é que elas apareceram porque as borbulhas estão lá não é para chatear, quer dizer, chateiam claro, mas elas estão lá porque há alguma coisa no vosso corpo que não está a funcionar muito bem. Ou seja, pode ser stress, pode ser alergia alimentar, pode ser algum produto cosmética que vocês estão a usar e não deixam os vossos poros respirar. Pode ser literalmente qualquer coisa. E eu vou tentar ajudar a descobrir o que é que se passa. E é sobre isso que eu falo no posto de sedores, Por isso, se vocês quiserem ver, também podem clicar ali em cima na barrinha que vai aparecer. E é isso. Agora vou beber o resto de café, e vou filmar algumas coisas para os vídeos de Natal. Bom, vou uh, fazer uma sombra para os vídeos de Natal, e esta é a única sombra que eu tenho, e eu ofereci-vos tudo o resto que eu tinha aqui em casa, porque eu só uso esta, é verdade, eu só uso esta, por isso achei que vocês e Iam ficar contente de receber as coisas que eu tinha aqui, sem dar uso. E não fiquem não a olhar para mim, a pensar que eu não sei pôr maquilhagem, porque a verdade é que... Eu não sei pôr maquilhagem. Jingle bell, jingle bell, oh, no way... é brilhando, tá aqui. Foca. Não focas? Se calhar não foca. Foca. foca. foca. Foca. I don't wanna laugh for Christmas. This is all I'm asking for. I just wanna see my baby standing there outside my door. I just want you for my home. Eu fico, literalmente, horas a cantar no corredor, na casa do banho, em sítios, eu não consigo parar de cantar músicas de Natal e sou super irritante. O meu novo nome da minha mãe para mim não é filha, ou João, chama-me João, Maria João. Um, não, agora o meu nome é chata. Não gosto do meu novo nome. Acabei de tirar algumas fotos e gravar um, um bocadinho de vídeo para o um novo vídeo de Natal e agora vou ver se há alguma foto para eu pôr no Instagram agora. <risos> Quase certeza que esta é nova foto de Instagram. Está <risos> fixe. Vou continuar a trabalhar então e vemos aqui um bocadinho. Mas olhem só para esta camisola. Eu já não sei de onde é que ela é, mas. É tão fofa! Oh, que Agora vou fazer chá porque... Por várias razões, não, por duas razões. A primeira é que sinto-me a ficar doente e isso não é nada bom. Principalmente para quem quer gravar vídeos e fazer posts e desenhar fazer desenhos e. A segunda coisa é que queria tirar fotos com uma chama na cantinha de qualquer coisa e assim aproveito para ver se. <coughs> para ver se melhor. Eu não queria ficar doente outra vez, eu raramente fico doente e disse isso pá, e há um mês eu raramente fico doente e comecei a ficar doente sempre. Este é que eu costumo beber mais é Marrocos da Lipton tem canela, menta yeah, canela e menta. Inception. Uh. Oh, isso. uh. A Canon deixou de funcionar, está sem bateria, por isso eu vou carregar a bateria e vou dar por completo as minhas filmagens ao vídeo de terça por hoje porque eu vou ter que gravar mais coisas na, no sábado e no domingo coração uh, são quatro daqui uma hora eu vou pôr daqui uma hora e tal vou pôr o desenho de hoje hoje é dia fogo não sei nada hoje que dia é hoje hoje é dia 15 faltam mais 16 desenhos por isso vou pôr às 5h30, 6 o novo desenho, vou começar a ver se tenho alguma coisa interessante para o vlog, vou começar a editar o vlog, vou começar a editar este vídeo do Natal e vou um, e vou o um, que é que eu vou fazer? vou tentar desenhar mais qualquer coisa depois vou fazer exercício físico lá em baixo e descansar se conseguir duvido. Estou tão cansada. Eu acho, eu juro que acho que estou a ficar doente. Porque eu nem consigo pensar direito. Nem consigo fazer frases completas. É, eu não sabia que tava a fazer isso. Mas tem que Hey babes Olá amor Tudo bem? Olá Tudo bem sua gorda? Já cheguei a casa Já jantei, Já comprei tudo Que tinha para comprar por Natal Amanhã vou embrulhar o que falta E estou tão cansada Não dá para ver, não dá Eu nem consigo falar muito bem Então me senti super doente Basicamente não tenho desenho até dia 31 Tenho que fazer amanhã muitos uhum. E filmar mais algumas coisas E...